Opa, galera, vocês estão vendo aqui que eu tô numa guilda diferente E aí, aonde será que eu tô? Eu tô na KGF, galera Aí vocês devem estar se perguntando, o que você foi fazer aí, Boruto? Galera, um inscrito aí do canal aí, que é um titã forte, mano É um titã forte, o Max Kings Então, queria que vocês aí, que é, é inscrito do canal aí Vai lá no mural da guilda lá, KGF, fala que viu a KGF no canal do Boruto. O Max Kings ele foi me pedir umas dicas lá sobre trap rally, né? E aí eu ajudei ele lá da melhor forma que eu pude. E aí é, ele me perguntou se eu queria alguma ajuda. Aí eu falei que sim, mano. Mas realmente é porque eu meio que preciso, né? Então eu falei, ah, mano, eu aceito, sim. E aí ele enviou aí esses aceleradores aí que vai me ajudar demais, galera. Vai ajudar demais porque é, a, gente, a gente na EW, mano, sempre tá perdendo tropa. Você mais perde do que repõe, tá ligado? A gente repõe tropa, mas a gente perde mais rápido. Então, é, tá deixando aquele salve, aquele salve muito especial aí. O Max, Max Kings aí. Até enrolei pra falar o nome dele aí e pra escrever ali no chat também. <risos> Meu Deus, esse Boruto é foda. Então, mano, um salve aí, Max Kings. Tamo junto, mano. Um salve especial pra todo mundo aí da guilda também, da KGF aí. Que me receberam lá super bem, mano. O pessoal lá é a firmeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí é, dessa ajuda aí, beleza? Então aí, Max, mano, de novo aí, muito obrigado. E fiquem com o vídeo aí da minha defesa, galera. Fui. Precisamos seguir em frente Tentar encontrar alguma... Felicidade Não importa o quanto você já perdeu Eu te entendo Tem um jeito de continuar porque é o que a gente faz A gente sempre dá um jeito de continuar Às vezes é melhor desistir antes que a falha aconteça Não, não é Olha só, que você vai falhar muitas vezes antes das coisas darem certo. Isso era para eu me sentir melhor. Embora você provavelmente vá falhar muitas, muitas e muitas vezes, você tem que tentar sempre. Não pode desistir por temer falhar. Opa, galera. Finalmente começou o vídeo <risos> Brincadeira, galera Vamos ao que interessa Galera, vocês estão vendo aí que eu tô levando o Rally Alguém viu 20k de cavalaria ali Mas estava nos últimos segundos e eu nem pedi para voltar Porque vai que dá merda, né? Então, é, eu tinha esquecido de colocar uma joia no set, galera É 6% É, mano Mas eu esqueci Mano, eu tirei ela é, pra tentar fazer uma rush e não consegui, tá ligado? Eu mosquei e fiquei ali de colocar ela de volta e não coloquei, mano. Meu Deus do céu, mano, olha como que os cara tapeta. Na hora que eu pensei em ver o que tá vendo, bateu, né? mano, é muito rápido. Aí eu coloquei aí, coloquei é, aí, vamos ver. A música não. câmera lenta tá vendo ali o herói dele voltando. Já até passou. E aí, um milhão de head. Meu Deus. O cara bate forte, né? Um milhão de head. Olha o set do garoto. Full estrelas, galera. Então o que tem melhor, o que tem de melhor em cavalaria tá ali no set dele. E aí a galera já comentando ali, meio que até que rápido, né? <risos> um full top. É, o Zazá mandou aquela carinha ali. Toda.. <risos> é, é toda, como eu posso dizer. É flamejante, né? E os caras, mano, os caras tapetou pra caramba. Dois heróis, dois heróis, de 11k. Mano, os caras cara tapetou muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. E aí, o mais para frente eu vou estar tá explicando, explicando e falando aí mais sobre esses red ali no meu maior esquadrão. Já que as tropas reds foram pra deusa lindeza, como o Capetemo falou ali no chat. <risos> Bem isso, mano. A deusa veio para ajudar a nós. Ali, eu já vou coletar ali sem é, k ali, já que dava para me coletar daqui dois minutos, né? Então, é, em determinada parte do vídeo, já, vocês vão ver que eu já coletei. E ali, já na parte do... Do set dele, mostrando de novo Porque, mano, olha o set desse cara Cê é louco, mano Tirar aquele print, né, pra mandar no grupo Defendi Aqui, sobre os familiares É full, galera Só o que tem de melhor Se liga Agora Os meus Meus também é full, galera Só que não <risos> Quem dera o meu maior esquadrão é INF, galera. Por isso, o garganto dele matou tanta INF T2 minha. Beleza? Desculpa, galera. Por isso que ele matou tanta INF T2 minha. Aqui já na parte da batalha, galera. Ele chegou com 100% de moral para a gente batalhar. Não recebi guarnição. Que merda, velho. Até eu esqueci de pedir. Então, é, eu cometi dois erros nessa, nessa defesa. O primeiro erro foi não ter ativado Altar. O segundo erro foi não ter pedido aí é, Guarnição. Porque ele chegar com 100% de moral ali na, pra gente de batalha é muito ruim para mim, galera. Para mim, beleza? É muito difícil baixar a moral de titã desse nível aí galera, muito ruim mesmo Vocês vão ver que a partir da hora que o grifo meu ativa que começa a cair a moral dele Vocês viram né? Aí meu trapaceiro ativou pela segunda vez A minha moral em 38, 37, a dele em 32 Depois que o grifo ativou, deu um up ali é, Um up assim no... No, nos meus ataques que a moral dele despencou até que rápido. Então é isso, galera. Essa parte aqui é, é só capturar o líder mesmo. E... Defendeu! Galera, eu queria deixar aqui um salve muito especial aqui pro Melk Lee, mano. Ele me ajudou aí com... É, um pouco de recurso aí para tá curando, beleza? E ainda enviou um pouquinho a mais ali Então mano, valeu, ajudou demais Aí, porque vocês sabem Galera, eu não tenho recurso aí para tá curando, e quem me ajudou Curar aí, praticamente aí 98% Foi o nosso mano aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Aqui, achei Lorde JR, então, mano, <risos> é um nick bem diferente, né? Mano, ele me ajudou curar tudo. A enfermaria tava full zona aí, é, com tropas lá, full mesmo. Lotou a enfermaria, tinha 438k de tropas na enfermaria, então ele ajudou curar tudo, tudo, mano. Então, mano, você é foda, velho. Ajudou demais. Então, velho, quero agradecer muito aí pela. Pela ajuda, aí vocês devem estar perguntando, ah e esse pouco de madeira aí, mano, essa madeira aqui eu vou completar a enfermaria, tá ligado? Porque esses heads que eu levei ali, é, é esses reds que eu levei ali foi do familiar, ok, mas caso eu leve um full o meu dano ali nos arco vai ser mais, beleza? Então vai ferir mais arco meu, nesse rally só feriu 300 e pouco, não chegou a ferir 400, então vai ferir mais arco, então vou deixar full enfermaria, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, queria deixar esse agradecimento aí pro... Pulou a RJ e pro Melk Lee aí e tá feito, mano. E agradecer todo mundo da EW aí que me reforçou aí e que me ajudou aí nessa, nessa batalha aí. Beleza, tamo junto, galera. Vocês são foda. Opa, galera, voltando aqui para a parte da explicação aí. Da defesa, não tem o que falar O set do cara é insano É insano, é bom É full estrelas de castelo Aí vocês podem ver Então o que tem de melhor em cavalaria Tá aí no set dele, beleza? E o que tem de melhor também Tá em familiares O punho colossal, 600% aí De dano baseado no seu ataque de cavalaria É... O congelar mortal Ali é... 150% ali, full o sentinela feral também, ali protege as tropas em Um escudo. O grifo aí que dá 200% de ataque de exército, e aí é o 100% aí de cave, né? A cada 10% aí de tropas mortas ele que morre, e o bônus é cumulativo, isso é muito forte. E aí Abrindo a defesa aí, a gente vê aí um milhão aí de gladiador T2 aí, morto. Isso mesmo, morto. 666k de tropas ali, arco T4, feridas. E aí, pegou 391k meu de arco T4. E a infantaria T2 ali, red, um milhão e nove, um milhão e nove desculpa, um milhão e nove. Desse 1 milhão e 9, k foi pro santuário. Então, o resto morreu mesmo. Então, levando em conta aí o quão forte é esse inimigo, eu acho que saía ainda no lucro. Já que eu tava testando ali, é, alguns heróis ali na muralha e um familiar também. Eu acho que foi bom. Talvez aí na próxima defesa eu vou tirar ali... É, é, Aquela heroína ali, a... aquela gorda ali que não é sei o seu nome dela, mano, de cabelo vou... vermelho ali. Eu vou tirar ela e vou colocar ali o Arauto, beleza? Ou talvez ali é, é... outro de INF, eu não sei. Eu vou ver, galera, eu vou ver, eu vou pensar bem. Ou coloque ali a, a... uma que dê PV de arco mesmo. Aqui, galera, como eu tinha falado, do lado direito do lado esquerdo, tinha 100k para reviver na hora e eu revivi. E aí ficou 706k. Aí é fazer as tarefas divinas e reviver essas tropas aí. E os 200k morto mesmo eu tenho que fazer, galera. Não tem para onde correr. Lembrando de novo que eu quis testar, galera. Eu nem fui em enfermaria tava. Mas mano, eu Queria testar contra um jogador forte E aí Com k de enfermaria Eu consegui aí é, Fazer aí aos poucos Eu sempre pedia pra galera recurso E a galera mandava para mim aos pouquinhos eu fui fazendo Faltando uma joia ali de arco Aqui eu fui mo tentar mostrar os bônus para vocês galera Mas aí eu lembrei que <coughs> Depois que eu defendi Rally, a EW pegou alguns sorte. Só depois se esses esses bônus tivesse é, aí, na hora que eu defendi, seria bem bom. Mas não tinha, galera. Eu não tava com esses bônus na hora da defesa, tá, galera? Se tivesse, ia ser foda, moleque. Mas não tava. Mas faz parte. Isso só mostra aqui a nossa formação aí. Que a gente ensina para vocês fazerem uma formação boa, galera. Não é formação é, meia boca, não. Aqui é pra você pegar os caras. Foda do jogo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo. E já deixa o like aí, mano. Não esquece de compartilhar o vídeo. Compartilha aí. Ô, oh, o Boruto fez uma defesa top lá, mano. Vai lá ver. E é isso, galera. Eu... Desculpa aí pela falação. Mas tem uma galera que curte, tem outras que não. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse KVK aí. Porque eu curti bastante. Fui, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.